Mas aí tem que... É aquele lance, cara, é... Eu não sou daqueles caras amarrentos não, sabe? De, ah, não vou fazer, tal. Tudo tem um valor, tem um mínimo, né? Um mínimo aceitável. Mas é, a gente dança conforme a música, senão também você não faz nada. Uhum. Fala mais no microfone. A gente dança conforme a música, senão você não faz nada. Não, não, não uhum. trabalha também e tudo mais. Mas, é cara, é tudo tem, tem um trabalho do cara. É igual tu tá falando aí. Pra fazer... Quantos você gastou a semana pra fazer podcast aí? O nego não dá valor. É. Entendeu? Aí, assim... Aí, depois que tu tiver lá na frente, ele vai falar assim, caralho, o neguinho teve sorte. É. Entendeu? É. O neguinho saiu aqui, pô, com esse neguinho. Não, e deu sorte. Não o deu pior sorte, é, porra, pô... É o pior, às vezes, até quando... Já aconteceu comigo da... A gente... eu estar fazendo uma lista de transmissão, tá divulgando a parada, tá mandando pra galera... E de repente vem um e fala, pô, mas pode me mandar as paradas aí e tal. Toda hora chega a parada pra mim aqui da sua lista de transmissão. Já aconteceu uhum. isso comigo. E depois a própria pessoa vem, pô, mano, tem como dar uma moral aí no negócio? Pede. Eu pô, cara, que isso? Eu não pode ficar na minha lista de transmissão. Só compartilhar Você mandou? Você mandou? Você mandou? falei aí pro cara. Eu falei, pô, você me pediu pra te tirar da lista de transmissão. Você mandou. Só pra compartilhar nos stories, mano. Não é uma parada que eu mando todo uhum. dia. Uhum. Sei lá, eu acho que pode ser... Agora vai ser toda semana, vai uhum. ser a parada aqui do do, do, mas, do não, mas também, mas... cara, não custa nada, pô. O que tá mandando aí... Pô, tem uns grupos que a gente tem aí que nego, porra, manda bondinho o dia inteiro, cara. Tá ligado? Se você ouvir... E a galera tá no corre também, pô. Hoje eu tava de tarde. É... Esperando a mulher sair do serviço, eu tava... Rolando o Instagram, né, o feed uhum. do Instagram, pá. aí vi um, o, o Leandro Brito, mané, no canal dele eu tenho o um Leandro Brito, aí o, o Thiaguinho, mané, chorando pra caralho, acho que foi aniversário dele hoje ou essa semana, acho que foi hoje, hoje ou essa semana, aí um vídeo dele com a equipe falando assim, pô galera, aí ele emocionadão, depois começou a chorar pra caralho, falando com a galera assim, pô, nego tá vendo aqui o, é, a pontinha do iceberg aqui, o Thiaguinho, o nego me vê, me vê o Thiaguinho, mas não sabe você. Ele falando para a equipe deles que o que vocês estão, a gente passou junto aí os nossos corres. e a gente não vê, é. não vê, a ver só o cara ali, o pa parte boa ali, ah, é só aquela alegria ali, mas não vê o corre que o cara teve, o corre da equipe pegou é esse essa correria mesmo aí que eu tô hoje, uhum. é esse em dezembro, em novembro, dezembro eu determinei uma parada diferente para minha carreira. Uma parada concreta e, e, e, e, e falei assim, cara, foda-se, embora E nego não viu quanto que eu gastei, a correria que foi correria, fazer uma né, parada. Você estava lá no evento lá que a gente fez. O tanto fez. de coisa que, que, que todo mundo acha que vai dar errado e no final, pô, acaba que não é aquilo. Tá? Às vezes até nego perto da gente, eu não vou nem falar aqui, você uhum. sabe pessoas próximas da gente, e assim, eu tudo tiro pro, pro, pro aprendizado, cara, porque aí que a gente vê quem é de verdade, tá ligado? Tá quem ligado. é de verdade e quem é de mentira, é. e nessa daí, a gente, nosso papel não é nem maldade, mas é fazer o que tem que ser feito, é só sair, afastar, afastar desse tipo de pessoa, a gente tem que estar com quem tá com a gente na alegria e na tristeza, bicho, exato entendeu? É. E, e, e é isso, até tanto para você... Que tá fazendo isso aí hoje. Às vezes você chama um cara pra vir, o cara mete marra. É. Ah, vou lá, tá ligado? Mas, nego, não tá vendo que isso aqui é bom pra mim como artista, é bom pra você. Daqui a pouco o canal isso regaça lá, tá todo mundo vendo. Aí, nego, aí, vai vir e falou, ô, vai me chamar, não, é, não. Aí você fala assim, é. vou te chamar, pô, espera aí, vou te chamar não, em breve, teve, pô. Teve gente que Esquece ficou o... azulzinho. Cara, tá ligado? Teve gente que ficou azulzinho lá no, no, no zap lá e. Não.